Yo, really, this shit crazy, crazy. está on the track Nike, bem. Camisa de time, time Jamais queira tentar Jamais mexa com meu time Tô com meus manos, a corrente brilha O uísque do mais caro, tô com a minha família Guajo vira é nóis, só rolê de tida Cuidado com meus manos na avenida de ponta a ponta os moleque nunca falha Vivendo no fio da navalha ela rebola bem e trouxe amiga Eu já falei no bonde aqui, não existe briga Vivendo suave, vivendo à vontade Chama a gente de alienígena Porque sempre tamo de nave Guaju vira minha gangue e faz a dança uh! Essa gata se apaixonou por lança Ei, ei, ei, ei, ei. Os planos na parede, esses negos tão ligado. A gente tem soldado, tamo pintando quadros, vivendo a vida sempre arriscado Todos os manos que estão comigo, nego estão em casa. Hoje me lá, corrente brilha. Eu sou do Guajuvira, G U A J U. Bem vindo à minha família, ok? Bem vindo ao Guajuvira. Bem-vindo ao Guaju Quando vê a tropa ele já vem e pede bença Age na cautela porque a coisa fica tensa Combo de whisky, Red Bull, não queimo o do prensa Bondidos, milionário é o que as novinhas pensa SKNS, família forte, nós tomamos no jogo não tenta a sorte Nós todo mundo porte, não é brincadeira Falou de revólver, que explode cabeça Falando nisso, o cabelo sempre na régua Na avenida de G2, os cops não me pega, tem o um mano na tã. E também, o mano é DP, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer Guaju vira nasce na hotel é o pico, é o pico Pode encostar no baile porque vai tá bonito Ela sarra nos guri que é envolvida até o pescoço Tão pesado de prata e de ouro, já falei, nós estamos no jogo Ela sarra nos guri que são envolvido até o pescoço Tão pesado de prata e de ouro, já falei, nós estamos no jogo